E aí pessoal, 0 na área, beleza galera? Seguinte, hoje a gente vai conhecer o nome de cada agente, mano Vou apresentar pra vocês aí, fazer uma apresentação singela aí E ver também a animação de cada um aí pra vocês <cười> entenderem a personalidade de cada um Bom, esse daqui é o Locker, tá? O Locker, ele é um, um cara muito rápido, tá? E ele tem bastante vida Porém, a capacidade de bala dele, de, de dano, é baixíssimo, tá? É baixíssimo e ele tem aquela habilidade lá de é, reconhecer, tipo um recon aéreo, só que é coisa rápida, né? Mostra onde tá os inimigos e tal, tá? Mas eu não vou falar só é, isso, basicamente, eu vou só falar o nome de cada agente e deixar a animação rolar só pra vocês conhecerem, tá? Aí depois eu faço o review de cada um, tá galera? Essa daqui é a Minu. A Minu, ela é bem simpática, né? Ela tira umas selfies e tal. Ela é bem engraçada mesmo. O da hora é que cada personagem tem uma personalidade, mano, ó. Dá um 360 aqui nela, ó. Também dá no Loki aí pra vocês verem. Ó, o Loki, ele é bem, né? Bem bravão. Vamos ver a Minu aqui novamente. Olá. e aqui é o Tower, Tower é. e ele é bem forte galera, assim, questão de saúde né Quase 2 mil de, de saúde Esse daqui ainda não desbloqueei, Ready que é o Ken anything. Olha lá, animação dele e tal, dá um 360, beleza a Swift, acabei de desbloquear, nem joguei com ela ainda, tá? Dá um 360 aqui, ó, pra vocês verem. Esse daqui também, o próximo, eu acabei de desbloquear, que é o Crapper. Ele tem cara de ser assassino, mano. Olha que louco esse bagulho nas costas dele. Da hora, da hora. O Ghost, o Ghost eu desbloqueei também e nem joguei com ele ainda. Eu sei que a habilidade que ele tem é ficar invisível. Não à toa do nome, né? O Cut. Ele parece ser simpático. Ele parece o cara lá do Watch Dogs 2, tá ligado? Mas qualquer semelhança é mera coincidência. O Jack. O Jack também parece ser simpaticão, tá ligado? Olha só, mano, que louco. E não dá pra clicar nos detalhes de quem tá bloqueado, tá? Então por isso que eu tô. Só mostrando cada agente aí a apresentação. Monarch. Monarch parece aquela armadura do MC-5, ó. Não parece? Eu esqueci o nome da armadura, mas ele parece. Ele é um, um agente de elite, ó. Então os três últimos são agentes de elite. É o B.K. <risos> <risos> Bem loucão também. E é o do ícone do MC Versus, né? O rosto dele e tal. Quando o agente tá bloqueado, ele fica assim, ó. Ele não carrega tudo. E o último, que é o Rooney. Que ele, né? Ele parece bastante com a armadura Rooney do MC5. Porque o Rooney é uma, uma classe de samurai. Então são esses os 12 agentes aí do Modern Combat Versus. Eu tenho sete agentes desbloqueados, tá? E eu espero que quando abrir esse baú aqui saia o restante aí, tá ligado? É, acredito que o mais difícil seja os três últimos, os três últimos aqui, tá? E você percebe que eles são divididos, ó, agentes, né, agentes comuns, aí aqui são os pró-agentes, tá, pro agentes e elite então, e agentes agentes de elite tá então essa é a divisão aí das se for falar em classes essas são as classes do modern combat sim do modern combat versus tá espero que vocês tenham curtido o vídeo mas é isso tamo junto eu fui